Em Timor-Leste tem sido muito difícil, compreensivelmente, é, emitirem-se passaportes, porque passa por um processo longo, que é tratado em Portugal e não a embaixada, não tem meios para isso. Então, frustrados e compromessa promessa e eh, manipulação de elementos agiotas em Timor, não, vocês vão a Portugal, compram bilhetes, bilhetes até excessivamente caros de viagem, a essas pessoas, portanto, pagam o bilhete a essas pessoas, eh, os jovens fazem empréstimo eh, informal de elementos, eh, pedem 5 mil dólares, ficam endividados, ao juro de 100%, neste caso, e vêm é, para depois, ou ficam cá, se encontram emprego ficam cá, ou vão para Inglaterra ou qualquer outro país europeu. É, portanto, normalíssimo. E eu, pessoalmente, é, eu não tenho qualquer preocupação, problema em nossos jovens saírem. Há já tanto esforço a, a decorrer, por parte do Estado português, portanto, por parte das freguesias dos municípios, eh, com as nossas autoridades, em particular a Embaixada de Timor, em, em, em Portugal, para alojar as pessoas, né, os que querem, querem ser alojados e alojados. Uh, uh, e, também eu já, já tem havido ofertas de emprego e alguns, eu já estive ontem, estivemos na Embaixada, estive com um dos jovens que já fala uh, razoavelmente português e tá já está a trabalhar e uh, uh, tonto, vão lentamente, gradualmente, ser integrados no mercado de trabalho em Portugal ou adquirindo a nacionalidade, o passaporte, são livres, vão tentar, na Espanha, na Inglaterra, ou onde haja já, ou a tendência, vão onde haja já uma comunidade timorense que também lhes dá apoio e ajuda na busca de emprego. Uh, o número que está em Portugal, uh, alguns uh, uh, não querem ser uh, alojados, continuam uh, no, ao ar livre. Uh, por quê? É, Porque dizem, ah, se nós saímos daqui, depois já não vão prestar atenção, depois não vão tratar da nossa nacionalidade. É uma pressão que estão a fazer.